Boa tarde, graça e paz, irmãos. É um privilégio, mais uma vez, estar junto com os irmãos, compartilhando da Palavra de Deus. E sinto da parte de Deus compartilhar com os irmãos hoje, nessa tarde de segunda-feira, a respeito de um tema que tem, tem sido diversas vezes, colocado em pauta, em cultos, sido alvo e objeto, muitas vezes, de assuntos relevantes dentro da igreja, que é um tema que se chama Milagres. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre os milagres que Jesus realizou durante a sua estadia conosco. Eu quero que nós possamos nessa tarde entender o que são milagres e como eles acontecem na nossa vida. Como que nós vamos interpretá-los nos nossos dias? Como é que a gente consegue perceber a manifestação desses milagres? Tem uma frase que diz que quem planta fé colhe milagres. Nós temos visto, irmãos, nos dias atuais, a promoção desta palavrinha dentro de templos de uma forma... Um pouco subjetiva, quando nós ouvimos geralmente as pessoas serem atraídas para ouvir sobre milagres ou receber milagres, de uma maneira como se fosse uma troca parece que Deus é um banco nós somos os acionistas e vamos lá em busca do nosso milagre nós temos visto isso com uma certa uma certa tristeza quando temas tão importantes quanto os milagres que Jesus fez e que são ainda prometidos serem tratados de uma forma muitas vezes tão leviana. Então eu queria que nós pensássemos primeiro sobre o que é milagre? Qual é a definição que nós poderíamos dar para a palavra milagre? Milagre, segundo o dicionário, é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. E pela palavra geralmente é tratado como sinal ou indício de que há uma interferência divina nos evangelhos nós temos 37 relatos de milagres realizados por Jesus o que, que é preciso para que milagres aconteçam na nossa vida? Primeiro de tudo é preciso ter fé, confiar em Deus. A fé é a chave que move o coração de Deus para que aconteçam os milagres. Em Hebreus 11, no versículo 6 diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, saiba que o Senhor ele recebe as suas preces, e você receberá tudo o que precisa, não necessariamente tudo aquilo que quer, mas tudo o que precisa, não se sinta desmotivado caso o seu pedido não seja atendido, imediatamente ou da forma como você deseja, nós geralmente quando colocamos diante de Deus alguma situação que nós estamos desejosos de que se realize algum milagre, nós formatamos a nossa oração, geralmente nós temos essa característica que é de formatar a nossa oração, por exemplo, quem quer casar, já coloca assim, Senhor, eu quero um homem alto, olhos azuis, 1,80m, e assim vai. Quando é o homem, ele formata, eu quero uma mulher assim, assim, assim, assim. E quando nós vemos, Deus nos dá aquilo que nós pedimos, ou seja, o nosso cônjuge, mas completamente diferente da forma como nós pedimos porque nós temos a mania de olhar a aparência, o exterior. E Deus quer nos mostrar a essência, ou seja, aquilo que está no interior. E também nós podemos dizer que Deus, nesse momento, quando ouve a nossa oração, não significa que não atenda os nossos desejos. Eles até vêm revestidos, diante dos nossos anseios, mas geralmente, o que Deus nos dá, sempre vem melhor. Eu vou contar um, um exemplo de uma situação que eu vivi em 2018. Em 2018, eu estava levando um irmão para um hotel, e quando cheguei no hotel, o irmão, eu lembro que era um dia de chuva, chovia, cântaros, acho que entrava água mais dentro do meu carro do que dentro, chovia lá fora, e eu lembro quando cheguei diante daquela, daquele hotel, o irmão parou e me disse assim, irmão, eu lembro como se fosse hoje, não é nada contra o teu carro, nada, nada, nada, pelo amor de Deus, não me interprete errado, mas Deus está me mandando te dizer, eu estou vendo nesse momento, que Deus vai te dar um, um carro novo, um carro zerinho, um carro lindo, lindo, lindo, e ele começou a me descrever aquele carro em detalhes, em riqueza de detalhes, inclusive a cor do carro ele foi me dando junto, e me disse, o irmão recebe isso. Eu digo, amém, irmão, recebo. Se vem de Deus, recebo, não tem problema nenhum. Para os irmãos terem ideia, naquele momento, como diz um ditado popular, eu não tinha dinheiro para dar água para um pinto. Quanto mais comprar um carro, zero. Recebi. E passou o tempo, passou um ano, dois quando passaram-se dois anos e meio eu até um dia conversando com Deus, que nesse tempo daí eu tinha uma moto chovia também e eu comentei, senhor lembra daquela promessa do carro eu sei que é no teu tempo tudo bem, mas só para te lembrar que eu também não esqueci Segui a vida Quando deu três anos, irmãos Deus me agraciou Com o carro que eu tenho hoje Eu consegui Um dia eu conto essa história em testemunho Aos irmãos Por que, que eu contei essa história? Porque Quando nós resolvemos falar de milagres Milagres hoje parece que é uma moeda de troca aonde você tem que depositar um dinheiro para receber um benefício. E milagres não são isso. Como nós vimos, milagres são ações, acontecimentos extraordinários, que não podem ser explicados pelas leis naturais. Geralmente tem que ter a interferência divina. E o primeiro milagre de Jesus... Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra em João, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11, que fala sobre as bodas em Caná da Galiléia. Diz assim a palavra em João. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala e eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o vinho, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Cana da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele a palavra nos diz que esse foi o primeiro milagre dos 37 relatados nos evangelhos a palavra nos diz em João 20 também que foram realizados muitos outros milagres que não estavam relatados, diz lá em João 20, no, no, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para nele crendo tenhais vida em seu nome." Hoje, irmãos, a palavra ela é muito sucinta na sua narrativa. Quando nós lemos o texto aqui, ela tem um, um diálogo muito, muito rápido. Mas se nós pudéssemos fazer uso de uma licença poética nesse momento aqui, para descrever a narrativa desse pequeno texto que nós lemos, para fazer uma interpretação, primeiro vamos, vamos pensar no momento em que o casamento está acontecendo e acaba o vinho. O vinho, pelo jeito, era a bebida que... Fazia com que as pessoas se alegrassem, festejassem e saíssem dizendo que a festa estava ótima. E acaba o vinho. A mãe de Jesus chega para ele e diz assim: eu imagino que, vamos imaginar uma cena hoje, nós estivéssemos num casamento, Jesus está lá, a mãe dele também. Chega, terminou o vinho, parece que eu estou vendo ela chegar e dizer para Jesus: acabou o vinho. E agora? E Jesus respondendo para ela. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olhe o diálogo entre a mãe de Jesus e ele naquele momento, diante de uma festa que estava faltando vinho. Então, ela fala aos serventes. É como se ela não prestasse atenção no que ele está dizendo, e olha para as pessoas que estavam servindo e diz assim, olha, façam tudo o que Ele pedir. E aí Jesus começa a realizar o milagre. O que que essas, o que que essa passagem nos ensina? primeira lição que a gente pode tirar é que o Senhor vai aonde Ele é convidado que nós devemos levar as nossas dificuldades diante dEle Ele age sempre no tempo certo prova e recompensa a fé aonde Ele entra Ele traz bênçãos ele concede o bom vinho por último, manifesta a sua glória e fortalece a fé entre os seus. Que nos diz ali, com este deu Jesus princípio aos seus sinais e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então percebam que diante dessa primeira situação, até os discípulos ficaram admirados com a consequência dos fatos, a festa deve ter sido um sucesso, e todos devem ter saído felizes e satisfeitos naquele momento. Depois nós temos também no capítulo 5 de João, a cura de um paralítico, onde diz assim a palavra, passadas essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, ora existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões, nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada. Porquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Este, irmãos, talvez seja um dos milagres que mais me fascina na Bíblia. Por quê? Primeiro, pela, pela condição pela condição física, pela condição da situação daquele homem, a dificuldade que ele enfrentava, jamais ele conseguiria chegar para ser o primeiro, seria muito difícil, em função da condição que ele se encontrava, mas, o que me chama atenção nessa passagem, eram a persistência, a paciência e a perseverança daquele homem. A paciência porque ele suportava aquela situação, haviam 38 anos. A persistência porque apesar dos pesares, ele continuava, acreditando que seria possível, e a perseverança, porque ele sabia que o propósito era bom. Então, essas três condições, a paciência, a persistência e a perseverança, eram as palavras que moviam o coração daquele homem pela fé. Ele continuava acreditando, de tanto ver talvez os outros sendo curados, ele acreditava que ele poderia ser curado. As condições naquele momento não determinavam que ele seria curado. Vejam que ele via as, os milagres acontecendo, ele via um pessoas sendo curadas, mas ele, na condição em que ele se encontrava, parecia mais difícil ainda. E eu pergunto aos irmãos, quantas vezes nós desistimos por tão pouco, por muito menos. Hoje existe uma condição, eu digo irmãos que a apatia hoje é o mal do século. Você já conheceu alguém ou uma pessoa que aparentava estar desinteressada pela vida? Ou você mesmo já passou por essa experiência? O nome para essa indiferença avassaladora, segundo os psicólogos, se chama apatia. O que, que é a apatia? É a ausência de emoção, de entusiasmo, é a indiferença crônica que se estende aos relacionamentos, carreiras, aspirações pessoais. A pessoa apática, ela não enxerga graça mais nas coisas. Ela está em todo lugar. Como que uma pessoa se torna apática? Normalmente, ela é desencadeada por um acontecimento ou uma série de acontecimentos é, marcantes, problemas físicos, psicológicos, financeiro, amoroso, profissional, todos eles conseguem drenar o entusiasmo pela vida, especialmente se eles forem prolongados. Vejam que esta palavra que nós lemos sobre a cura de um paralítico, esse homem reunia todas as condições para ser um homem apático. Primeiro que ele havia 38 anos estando naquela condição e o pior de que tudo isso é que ele via os outros sendo curados e ele não. Mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a paciência. Ele continuou sendo persistente E ele não perdeu a esperança. A depressão, ela é o principal motivo, e é um dos principais sintomas dessa condição psicológica, ela rouba o colorido da vida. De uma hora para outra a pessoa percebe que, que perdeu o interesse que ela tinha pelo trabalho, pelos estudos, e os planos de vida parece que vão desaparecendo. Então vocês veem que nós temos a situação de um homem que há 38 anos continuava naquela condição, mas ele permanecia com um sentimento de esperança dentro dele. Ele continuava crendo que ele poderia ser curado. E o que ele tinha era apenas o sinal visível de algo que acontecia ali. Naquele lugar, naquele tanque. E eu pergunto, irmãos, hoje, nós, cristãos, que temos uma palavra, esta palavra, só... Dos milagres de Jesus, como falamos no início, 37 relatados nos evangelhos, sem contar os outros tantos que não são citados aqui, sem contar os outros tantos que nós vivemos nos dias atuais, sejam ele da ordem que for. E ainda assim nós continuamos muitas vezes apáticos, Continuamos achando que milagre é uma coisa que, não, hoje aconteceu no passado, hoje, não, hoje, já, hoje já não é mais tanto assim. Hoje no máximo o um milagre é curar uma dor de cabeça, uma dor no joelho, é a conta que foi paga. Mas milagres de fato, aqueles que Jesus fazia, através do Espírito Santo, ainda é possível. Que eu e você possamos realizá-los O problema, irmãos É que nós ainda continuamos querendo Que esses milagres aconteçam conosco E quando nós compreendemos que nós somos Esses agentes de milagres Nós vamos começar a ver eles acontecerem de uma maneira muito mais ampla de uma maneira muito mais dinâmica quando eu parar de pensar e orar para que eu receba um milagre e eu passe a orar e pensar que eu posso ser um agente de milagre O que, que a palavra nos ensina? A orar por nós mesmos? A palavra nos ensina a orarmos uns pelos outros. Quando nós começarmos a pensar que os milagres podem voltar a acontecer, os milagres realmente que honrem o nome de Deus que exaltem o nome daquele que tudo criou, que tudo fez, que tudo é por ele, para ele, por ele. Nós vamos começar a perceber esses milagres novamente acontecendo. Infelizmente, nós temos visto, hoje, nós podemos dizer que a gente assiste uma ascensão de um neopaganismo na cultura e na mídia, hoje é a água ungida sendo vendida, é o lenço miraculoso, é o telefone que vai ser abençoado, irmãos, O misticismo é a experiência em detrimento da palavra. Ou seja, vai contra tudo o que a palavra nos diz. É a confiança em algo que não existe. É uma inclinação a acreditar em entes e forças sobrenaturais. Hoje o mundo está apático, o mundo está nessa letargia exatamente porque tem desviado de Deus o seu olhar, e hoje nós podemos dizer que nós vemos pessoas com, com, com conhecimento, com cultura, acreditando em duendes, em, em, em coisas do gênero, não creem mais nos milagres do Deus vivo, como se esse tempo tivesse acabado, Tivesse terminado e esse tempo ainda hoje é real. O Espírito nos diz em Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos tomar as atitudes certas. Não nos amoldarmos à consciência dos padrões e culturas do mundo. Ter uma firme disposição para ter uma mente renovada pelos princípios da palavra de Deus. Outro dia eu estava ouvindo um relato devia ser uma história, uma história, eu creio, creio que tenha sido uma história. De um pastor que havia sido convidado para jantar na casa de membros da sua igreja. Então a esposa falou com o pastor, disse a ele: "Olha, amor, hoje o pastor vem jantar aqui, vamos oferecer o melhor tirou até os talheres de prata que estavam guardados, desde o casamento não tinham sido usados ainda, e colocou tudo aquilo arrumadinho na mesa, jantaram, comeram a sobremesa, o pastor se despediu, estava tudo muito bom, muito agradável, foi embora, no final, a esposa e o marido foram recolher a louça, para lavar, lavaram tudo, quando ela começou a juntar garfo, colher, faca, garfo, colher, faca, tudo tinha, quando viu, faltou um garfo, e ela, meu, não acredito que sumiu um garfo, amor, só pode ter sido pastor, o pastor roubou o nosso garfo, já procurei por tudo, olhei em tudo que foi lugar, não achei o tal do garfo. E ficou aquela situação constrangedora, não falaram para o pastor, óbvio, mas se criou aquela situação constrangedora, onde o pastor roubou o nosso garfo. Passou um mês, dois meses, três meses, um ano. E o marido dizia, amor, não, dê um garfo só, não, mas não consigo esquecer, por nossa era, era prata, não era um garfo qualquer. Mas eu vou convidar ele de novo para vir jantar. Um ano depois convidaram o pastor para ir jantar novamente na casa deles. Só que é o seguinte, dessa vez nós vamos colocar agora os talheres mais simples que tem. E o marido dizia, pelo amor dos céus, não vá me falar na história deste garfo para o pastor. pastor. Não, não, pode deixar, pode deixar. Jantaram novamente, colocaram os garfos mais simples, os talheres mais simples, mas como toda boa pessoa que se preza, que é curiosa e não quer ir com dúvida para casa, ela perguntou, pastor, o senhor lembra da última vez que o senhor esteve aqui? Sim, claro, por sinal o jantar estava maravilhoso, muito bom sim, sim, sim, mas, mas não é disso que eu quero falar pastor eu quero lhe perguntar uma coisa que está consumindo o meu coração aquele dia depois que o senhor saiu nós pegamos as nossas os nossos talheres e fomos arrumá-los todos e arrumando tudo eu vi que faltou um garfo o senhor levou o garfo pastor pode ter sido até por distração, mas o senhor levou o garfo não, irmã, não, não, não, não levei o garfo, não. Aliás, eu lembro que eu peguei o garfo e deixei dentro da sua Bíblia. Entenderam? Fazia um ano que aquela irmã não abria a sua Bíblia. Fazia um ano que apenas assistiam o culto do domingo. Fazia um ano que não tinha uma conversa de intimidade com Deus. Porque quando eu digo que eu quero que Deus me fale, basta eu abrir a palavra. Deus está falando o tempo todo. Mas eu ainda quero milagres. Milagres acontecem com aqueles que são íntimos de Deus. Milagres também acontecem com aqueles a quem Deus quer se revelar. Mas Deus quer se revelar àqueles que Ele sabem que têm um coração que podem ser moldados. Deus tem falado ao meu e ao teu coração todo o tempo, irmão. Deus quer realizar milagres na minha e na tua vida. Mas Deus quer, para que esses milagres se realizem, Deus quer nos ensinar. Três lições. Deus quer nos ensinar a paciência, a persistência e a perseverança. Conserve-se na fé que lhe foi dada e mantenha a sua consciência limpa diante dele. Permita que o Espírito guie a sua vida. E não a sua consciência. Aonde estiver, seja uma pessoa com influência positiva pelos moldes do Evangelho. Em João 16, 33, diz assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo milagres existem irmãos e continuam sendo realizados não por misticismo e os milagres não precisam necessariamente serem coisas extraordinárias esses milagres também continuam acontecendo mas muitas vezes os milagres acontecem de uma forma discreta como por exemplo nós temos numa das situações aonde onde o servo de um centurião é curado até mesmo a distância parece que hoje nós o que nos inclina geralmente não a tendência é aonde está acontecendo as coisas que eu posso ver, não, então é lá que eu quero estar, aquela igreja é, é quente, nós vemos muitas manifestações hoje, acontecendo nesse sentido, e muita gente boa sendo atraída, gente boa de coração, mas gente sem discernimento, porque o que tem procurado na realidade, é show, e a palavra não é um show, a palavra é vida, é essência, Deus ainda continua realizando milagres Você quer que seu milagre se realize? Ore Tenha fé Confie Tenha paciência Persevere É para o nome dele É para a honra dele que os milagres que acontecem na sua vida existem. É para que você o reconheça nos teus caminhos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao nosso coração e que o Espírito Santo possa nos dar discernimento para que nós possamos realmente compreender Aquilo que Deus quer nos mostrar através dos milagres. Tenha ânimo. Reanime-se. Porque milagres ainda existem. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Deus Pai, Deus Santo, Todo-Poderoso. A Tua palavra foi lida, comentada e que ela possa, Senhor, na Sua semente germinar no nosso coração. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que nós possamos compreender, Senhor, os propósitos que Tu tem para as nossas vidas. E que nós possamos reconhecer a Tua soberania, que nós possamos reconhecer a Tua majestade, o Teu poder, e que nós possamos ser agentes transformadores de milagres, Senhor. Que possamos, em todo tempo, fazer, Senhor, com que a Tua palavra seja viva na nossa vida. Que a Tua palavra seja, Senhor, a nossa inspiração ao levantar e ao deitar, que ela possa fazer, Senhor, a diferença em todo o tempo, naquilo que falamos, naquilo que vivemos, nos ensina a ter paciência, nos ensina a ter perseverança, nos ensina a ter persistência, porque nós sabemos, Senhor, que tu tudo podes. Nós sabemos que tu tem na tua mão o poder para realizar tudo o que tu queres. Pedimos, ó Deus, que tu molde a nossa mente, que tu renove, Senhor, o nosso coração. Circuncinda ele, Deus. Transforma um coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Não deixe que a apatia tome conta das nossas vidas, Deus. Que nós possamos brilhar os olhos, Senhor, naquilo que nós estamos vivendo como testemunho do teu evangelho, Pai. Que isso possa ser vivo não só dentro da igreja, Deus, mas aonde nós estivermos todo o tempo, que a luz do Espírito possa, Senhor, brilhar em cada um dos teus filhos, Senhor, daqueles que têm te buscado, fica conosco, continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus nós oramos, amém. Eu quero agradecer, você que esteve conosco, Nessa tarde Que Deus possa Falar o teu coração Que Deus possa Transformar O teu entendimento E que o Espírito Santo Possa nos dar discernimento E abrir os nossos olhos Para que nós possamos reconhecer Os milagres Que Deus tem Feito na nossa vida Eu quero Para finalizar Ler uma palavra que se encontra em Isaías No capítulo 64 No versículo 4 Que diz assim Porque desde a antiguidade Não se ouviu nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Amém.